Gente, você usa uma dentadura e gostaria que ela fosse um pouquinho mais firme? A Overdenture é a dentadura sobre implantes de encaixar. É uma dentadura com clips bem simples que a gente resolve o seu problema em um para dois dias, às vezes até usando a dentadura sua, se ela estiver boa. Por que fazer Overdenture? Porque é uma maneira intermediária entre aquela peça fixa e uma dentadura, dentadura é a coisa do passado, tem que jogar fora. Se instalarmos três ou quatro implantes, de repente a gente pode fazer uma prótese muito fixa, muito bem legal e você vai ter uma segurança caso se um dia quiser mudar da dentadura de encaixe, que é a overdenture, para o protocolo.